Boa tarde, os amigos do Companhia do Esporte. Olha, eu estou gravando para vocês esse vídeo que não passa de um comunicado. E eu creio que é um comunicado interessante para dizer a vocês, concretamente, da possibilidade do retorno do Companhia do Esporte. Evidente que dependemos ainda de mais uns dois ou três parceiros, patrocinadores, mas o principal deles, que seria um patrocinador master, que é a Padre Cícero, essa já está palavrada conosco e fez um pequeno approach na sua participação para que ela fosse esse patrocinador master e pudesse estar conosco. Então, a gente aguarda também a contribuição dos sócios companhia, para que nós possamos levar avante, continuar com esse nosso projeto. Vou estar de hoje para amanhã com a direção da emissora, para ver se é do interesse deles também que nós continuemos com o Companhia do Esporte na Rádio Metropolitana. Grande abraço a todos e a gente espera poder estar de retorno aí com vocês brevemente.